Yeah. E aí, você que tá afim de subir de elo, tá cansado de vir no bronze, vou te dar uma dica. Time ADC, novo meta. Só tem isso a responder. O Diego já conhece meu time ADC de outros carnavais, né? Toma, todo um bocô. Vai assim, lascar? Com respeito, mano? Que eu... Pô, eu saí do bronze com ele, cara. Peguei ouro com ele. Hum, então, é do Graças a Deus, né? Então, time o logo, filho. Timo time ADC, time de suporte, time é vida. O ADC é pelão, velho. Você já altera o ADC de lá. Sim, é uma MF, não vai acontecer muita coisa não. Não é né, por causa do quê? Tu, de todo brilho. É, mas vamos lá, gente. Quer subir de elo? uma descida -se. Sem conversa. a descer, time na veia. Um dia, quem sabe, não tá todo o time aqui no peito. time Love viu É? Vamos lá? Ó, oh, tu falou isso no começo do vídeo e vi a gente perdendo. Ah, mas aí tu vai botar aí é um letreiro, é? Nada. Letreiro por quê? Olha o tamanho desses peitos, porra. Mas... <risos> Você que botar aquele letreiro, que príncipe. Idiota. <risos> <risos> Ó, oh, meu cachorro morreu pra matar esse desse. É, meu cachorro pegou fogo ontem. Eita porra! Como é isso? Teu cachorro... Cachorro, cachorro pegou fogo? Tem é uma parada no meio. Louca. É, botou fogo no cachorro, né? Depois eu explico depois da live. Da live não. Não, pode explicar, <risos> velho. Não tem problema Ex não. Eu não te contei uma história, né? Ó, pera, o cachorro tá vivo? Já não, mano. Ah, então não pode contar, não. Se não morreu, não pode contar. Beleza, <risos> Bit. Tem uma história pra eu te contar, cara. Conta, conta. Pera aí, antes de contar a história, se eu pegar 10 mil inscritos até o final do ano que vem, vou meter um biquíni da minha mãe bonitinha, foda e tal, vou subir na manta, vou rodar a cidade gravando, dizendo eu sou foda, eu sou foda, eu sou pica. Eu jurei que queria falar, vocês vão conhecer a história do cachorro do Neto, Pô, ah, Gente, quem quiser conhecer a história do cachorro do Neto, bater 20 likes e a gente conta a história do cachorro. Eu não, não. contaria a história do cachorro, velho. mas pode contar pro... É zoeiro. Véio. Wesley, conte, conte a história que Oi. você quer contar. Ai. GD, você tava ficando com a menina. Moço, aí, na hora do bem bom, né? Naquele. Tá no x dele? Rapaz. Só no ela, né? Eu não sei se ela tentou bater no meu rosto, mas ela meteu a mão no meu pé do ouvido. Que eu fiquei uns 5 minutos escutando o zumbi. O que tu fez? Tentou colocar a mão na rua, mas foi. Naquelas horas, né? Tem ah, assim, coisa. Você tem uns tapas no zói, né? Tu pediu pra o dar um tapa, né? Um bate, bate. <risos> você porra! Hum, porra! Aí. Opa, <risos> Essa é. ser fixe, meu moço. Relaxa, calma aí. Nossa, mas... já morreu, já. Ele foi, Nossa, ela arrochou a mão, ela não tem pena não, acho que ela ia bater na cara, né mas... É, tu pediu pra ela bater, eu... o que, que ela fez? Bateu mesmo. Ah, mas tirou a mão de bloco no carro. Caraca. Mas é, essa que é graça, se for pra bater não, de bagarça, tá tu quando bate foi? nela, tu bate de bagagem, tu não bate. Fala a verdade. Moço, passei pode... um minuto escutando o zumbido do zumbido, moço. Do... Pô do... gente, a gente não pode falar isso não, que esse é um canal de criança, gente. Pode ele tá falando? Não. Bater em mulher, <risos> ele tá... ó, ele tá falando de bater em mulher, me trouxou essa rafa, <risos> só em é sacanagem. Gente. Esse é um canal, de... olha, você ia é deixar torcido no zumbi não, isso tá atrás. O chuixinzão tá aqui atrás. Eu tô falando só no, no xq que deve, né? Toma. Vai, vai atrás que, estou atrás. Morreu. Não morre, velho, puta. Morreu, velho, puta. Oh, mano. ai vem, pera, pera. Puta que pariu, velho. Por que tu não continua, caralho? Ah, que merda. te trollando como sempre. Fih, isso é uma arte. A gente não troca que a gente quer, a gente troca que é uma arte Cara Aqui ah, pegou um dano, hein? Esse moreno. Ó gente, eu falei que tinha o um ADC, é a melhor coisa pra subir dinheiro Mas ainda é verdade Foi erro de cálculo, eu errado ali O Trash ali deu cálculo errada ah, foi, não aconteceu é. dano, né? foi culpa do Trash, resumindo, foi culpa do Trash Amigo, aconteceu mesmo? Todo mundo, me todo mundo viu, foi erro do Trash Confessa, né Diego? Confessa para ser é... é. bonito Minha amiga, minha amiga Fica mais bonito, foi eu do trash e tem mais conversa. Não acontece. Merda, é, tô perdendo muito clip. Tivesse se pegado a Nami naquela hora que eu falei se tu falar na Nami, se tu falar na Nami. Eu peguei uma daquela, cara. Mas a Nami ela, ela tá, aí. Né? Ah, não, me cura, velho. A Nami cura, se tivesse matado a Nami. Olha, ó. Era menos um, velho. Ah, não, Vai, véio, me Olha é o bot, filho. ó. Ó o bot, o bot, eu tô vendo, filho. Olha isso, cara, subindo do ah, bot. deixa ele subir, velho. que eu Avisa e... <risos> quando o cara sair da lane. Avisa. Vem Ah, é a minha. acabei de mear. Acabei minha, velho. Ó, vou, vou colocar até um ward aqui, ó. Botei um ward aqui, ó, botou um large do dragão, eu né? Eu que os bits comprarem uma large na vida dele. Comprar não, essa aqui é 0800. <risos> sabia, só queria saber. <risos> aí, tá aqui, tá escutacão. Gente, ward pra quê? Me diz, ward pra quê? não vida. dá dano, né, velho? Se eu sou um time, um time caga, velho. O time caga. Guardi não dá dano. Ó, minha top, minha mid, minha mid. Diogo, se vir aqui. Aí, aí, aí. aí. aí. Vi aqui, Isso, tá viu? Eu falei, puxa na minha que ele é, velho. É o milho, é um milho, é o um milho, é um espera trash, trash, trash, pega, aí. Pega ele tá aí, sem outro ele tá sem outro Pega aí, pega aí. Eu pega... Eita, nós! Falei, tinha uma descer tinha uma descer velho. É onde o meta. É onde o meta, dragão, ó. Faz, faz dragão aí. Tinha uma descer de meta. Tá, aí. O mal que eu não fiz porra nenhuma, né? Agora só querendo ele dentro do círculo dele pra ele não me estornar, não me stunar você. Ah, daí eu tava longe do círculo, filho. Tu só se proteja, tu fez o nosso trabalho, rapaz. Ah. ah, se precisar de ajuda aí, a gente pode chamar. Ah, gente, esse é o nosso vídeo que de o suporte ajuda tá pra caralho. Mas, como eu te falei, a gente é orgulhoso e a gente não confessa, entendeu? Ninguém fala do TF que eu tô aí no bote, né? Não, ah, o TF, o TF só, fez, só fez fazer uma participação, velho. Ah, é, né? Ah, é, né? Relaxa. <risos> só foi fazer uma eu participação. Mais, <risos> não foi mais, não, não foi mais. Só fez o seu trabalho. Deixa eu ver mais sai voltando. Ó, oh, Trash, pegou a Nami a é GG. Só confia na calma tu confia em mim, vai. Ih, cara, deu ruim. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Ai, eu morri, caralho! Nossa, filha da mãe já fechou os oh yeah Olha. Meu. Meu Deus. Olha. Yeah. Meu, meu problema. Meu. Gente. E a Eu tinha curado, curar, eu não te curar. Aí, é, Diego. Vamos falar o ah, quê? Tô, tô vendo aí como é que tá as coisas. Aí ó, agora... e a é Diego? Diego top? Diego é o suporte. Ô oh, Sullivan! Tu quer dificultar a rota, Sullivan? Na verdade eu tava esperando a ult do Wesley, né? Mas ele não quis ultar, tá, então pronto. Não, ah, ok. O mais cagado, mais tá cagado que, da que, da que, da da porta que porta. é o cara que passa por cima da porta do time. É, top agora, E a me? Eu vou cagar tudo, velho. Olha o jeito. O cara faz tem uma ADC, velho. Não tira dano nenhum com a outra. Por que, é que tu não lutou mesmo, Cheio? No deck? Da... Ah, mas a gente por não, velho. Por que é que tu não lutou mesmo lá no, lá em... no bot? É, um time, um time full AP, velho, com dois outros, ele mata alguém, Ou ah. o cara fazendo. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco, eu vou fazer um híbrido. Porra, não deu tempo, velho. Sacanagem. Aí, ó. Cara, eu fiquei chateado com essas unhas essa mãe, velho. Eita, minha instala, agora são roubado. Porra. porra. Porra, estou minha... Puxa! Ele nem sabe brincar. Tá roubado. Vamos lá, vamos lá. no cu! Ele vai correr, né? Eu <coughs> outro, mas... Peguei um cara ali, toma ali. Né? É assim que o pai joga, né? Tem que colocar uma pinca ali, mano. Beleza, bicho. Pô, tem que tirar o pink ali, ao subir. Mano. Os caras tão jogando pink na loja aqui. Deixa eu vir dar o quê, velho? Toma. Tô chegando, pai, tô chegando. Que porra, isso parece uma espada em cima de mim, velho. Ai, ai, ai, para, para, pai. Deixa eu mexer Sai, sai. Sai aqui Sai. Meu amigo! Eita, que agora tem um flash bonito. Vai, tinha um detona? Vem, vem, Trash! Matei! Ah. Cagada, mano! Eu fiz tudo, você andou pra cá, eu não entendi. Olha, olha, olha, olha, Tinha uma ult oi, da. Olha! Da olha! Porra, Porra TRF. Olha, olha três vezes, vai ser. Mas olha, tu não fala onde? Olha aqui, cara. Olha pra onde, rapaz? Falei palavrão, esqueci que tava gravando. Ah, de boa. Bota o aí. Já falei, a produção não tem dinheiro, velho. Olha, esse bicho vai ser bonito. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai canando tá aí. Morri. Dá pra descer e Ah, Trash, por que tu foi atrás de mim, cara? Ô oh, Trash. Ah. Tá complicado. Gente, precisão não é bom pro time. Tinha uma descer não. <risos> a culpa é da Ronda agora. Eu devia ter que pegar a dominação, com o fim de estaria. Estou seguindo. Via top. Como é que tu diz minha top sempre que meu... Ô, minha mid, é porque eu só jogo top, mano. Viajando. Vamos lá, gente. É gente, tô precisando de ajuda, velho. Que bot bosta tá difícil, cara. Ah, mas também tem tudo botar. suporte né? não, o suporte ficou passeando lá, não ficou dando ajuda aqui. Só voltou pra depois não fazer muita coisa. Ui, quase que ele corre, mas se ele pulasse. Aê, Diego! Sai daí, Ed! Meu Deus, tio. Tem nem como te ajudar, tipo. Corre, tem nem como te ajudar, cara. Minha amiga. Ah. Pô, Rexai, não vai pra ele não, tu vou morrer, Rexai. Pede ajuda, porra. Eu tô falando Pede. o Jogo, o Django tá só olhando, o Django não vem aqui, velho. Ô, louco. Não não, não. Rexai, vai prestar lhe ajuda aí? Já tomou no cu, velho. Tá o, o eco e o, e o viado ali. Ele quase que morre! Esse dragão já era. É dragão aqui? Bota, né, velho? Ixi! Tá Pode. porra, o cara flechou pra me pegar, viado! Olha nós atrás, olha nós atrás. Caraca, que viado, mano. Fechei isso Porra. Só. Tem Calma, jeito, não? Né? Calma, fechei guinness, agora deixa eu pegar. a ah, gente, fiquei triste agora, mano. Tô 2, 4, culpa de suporte, mano, que nunca tá comigo. Da runa, né? Da runa. Tomara no seu cu, seu arrombado. A feita a minha história. Toda a nossa jogo tá guardada, mano. Toda a nossa jogo tá guardada. Sai daí, sai daí, sai daí. O F tá atrás de tu. Vé. Ô Diego, vamos, vamos, vamos jogar junto. Vamos fazer aquela jogadinha esquematizada. Bora, Diego. Puxa, Diego. O F tá aí também. até o velho. Tá todo mundo aqui, sai fora. É o um outro. Eita CP, tô... porra! Ah, não deu tempo. Boa! Ai cara, vou morrer, fi. Ui, meu Deus. Sai. Saiu. Só sai. A gente tá sendo acampado. Eu só todo mundo aqui, velho. Aí, Thrash, roi feio essa, hein? Nossa, Thrash. Ah, eu não queria matar não, mas ele veio com. vamos que a gente vai ganhar. Vamos que a gente vai conseguir ganhar essa aqui. A gente só dificultar um pouco. Deixa Guizzo já. Vamos lá. Né? Carrega com Quem? She... Quem carrega? I? É uma DC de lá 7 barra 0 não segura nem <risos> três tapas da Tô tá merda, ralho demais. Ah, mas é culpa do suporte, velho. Vai, suporte. Ah, velho. Porra, não me tinha ult, velho. Ui, ah, é decepcionante. Vamos lá, gente. Eu? Cadê esse suporte? pode não fica acontecendo, que é o que? Pô, faz a lente detectora, pelo menos. Ó, tem gente dentro da nossa jungle. Vai, vai, vai, vai. Só vamos fazer. lá, vamos lá, gente. Vai o TTP, dá uma. Coisa do. Tô cagando tudo. Ó, aqui, ó. Sem visão. Aqui, aqui, ah, aqui, tem, uma aqui pode... ó, tem uma pink aqui, ó. Tem uma pica aqui, gente. Vai ficar sem ult, vai. Faz a você, gente. Tô lá no top. E tem um aname aqui. Esse não tá aí a miss também, hein? Véio? Tem uma aname aqui. O que é que esse aname tá fazendo aqui, essa rombarda? Não, não sei, não tô indo pra aí. Achei o eco. Não leva esse ato aí. Vamos mid, mid, mid, gente. Vai não então. leva esse ato aí, volta mid, volta mid. Ixi, vai, que moscação. Vamos, Rek'Sai. Vou sair, Mas vamos lá, o Rek'Sai foi sozinho. Vai não, eu tenho curado, vamos. Ah, eu tô sem mana pra poder ajudar. Ah, Rexai. Pule em mim, pule em mim. por mim. Vai, vai, vai, vai. Vamo, vamos vamos vamo, o vamos. ult um, só em 60 segundos. O Shen tá descendo. Ó oh, o Mif. Vai, vai, leva. Porra, caralho! somos foda. Foi beitado aqui. Valeu, ó. Te uma descer não meu é bom? Vai, Tef. Se tu se torna, as ah. mata. Porra, ah, tá ok. Ah, rapariga, eu ainda dou um agora, por um mim. Vem, vem, filho, da puta. Tô... Por mim, vai, vai, escolhe. Que é louco. Ah, velho. X-All chegou, velho. É nada. Esse zumbi tá troll. Tá troll Ok, quê, filho? Tentei, fiz o que eu pude. Meu, essa, nessa volta eu tenho que fazer. Vou fazer essa aqui, vou de ataque. É, fazer um, Fazer uma pistola extra Fazendo híbrido mesmo. Vou fazer híbrido, filho. Dando dá dano nos dois, né, cara? Ó, oh, o Pisol tá subindo aí. Não, se o Isol não me mata não. Ó, o mesmo também tá subindo. Tá dando um híbridozinho, velho. Dan tá dando de, de. Tá subindo jeitos, todo mundo. Eu virar, eu mato os dois. Vamos lá. Vim, vem, vem, vem! Nossa, flechou, hein? Tô aqui. Tchau. Matei eu matei. Des... Eu matei pelo menos, aqui, ó. Eu bati nele pra ele tentar ultar, mas ele eu topo. Vamos, vamos, levar a torre. Matei um. Ei! E... Não morreu? Vamos lá, vamos lá, gente. Tô ficando. Tá miado? Eu tô. Oi, mano, tá, Vocês tão vendo o bot, então, então não, né? Fala, filho. Tu fala, velho. Tô descendo agora, velho. Oxê! Como é que eu levou tudo, mano? Manquei. Manquei, manquei, manquei. Vou botar aqui, palha, ó. Caralho, tu é louco, velho. O que, é que levou tudo, meu irmão. Tem o ult, Diago, Pode ir. Ó, oh, tá o drag, ó, drag, vamos drag lá. Vamos drag. Eu, bem, eu, eu vou lá mais a é deles, eu vou, eu vou lá mais a é deles já. Não é nada, filho. Tô conseguindo meu taco. Guarda, Zubit. Cocou, ó. Ó. ó TP, filho. Vai, vai, vai, só vai. Ah, velho. Os caras fizeram bait, mano. Sumiu todo mundo, velho. Cara, oh, West, por que tu, tá mim, tu não tá em mim? O Wes. como não dá cara, caralho. Ô Wes, tu podia ter lutado em mim, seu Zé, por que tu não tô no outro lá? Bora começar a bora começar a aula. Por que tu não tá em mim? Não, vamos até o final. Não, porra, não, dá, não tinha como lutar em tu não. Como, como que não tinha, velho? Caralho. Eu lutei tenho... no. Tu, tô no jungle, fi. Por que tu não tá em mim, é. velho? Pensei que tu nem ia entrar. Eu entrei, fi. Tu falou, vai, vai, vai, eu fui. Controlou agora hein. Zubit tá todo caraca. Zubit o que tá com dar na ult. O quê? Tu fermando na passiva certa. Vai, vai, vai, vai. Eu não tem mais, não. Vai, vai, pega, pega, ah, pega, pega, tá pega. Zero, cara. Vai, Sullivan, Pega filho Porra, Sullivan, por Que tu levantou cara, o cara, Sullivan? mano. Ele que o tá puxando botado. Suli, mano. Tá vindo amigo. Tô, oh, tô escutando, mas não. Esse jogo aqui tá sem graça já, Matinho. Deixa eu não. Que, Cara, eu te mandei esse, tô melhor que tu, velho. Não bota a culpa em mim, não. Cara, tu podia ter ajudado ali, velho. Ajudado aonde, pô? Ali, ele podia ter levantado do nada, eu podia ter levantado, velho. Eu tava na base, tava pronto. Eu outra. tô falando do Sullivan. Falou Neto? Não, falei Sullivan. Ó, oh, o Aral tá vindo no meio aqui, velho. Defende o top lá que eu... Vai dar o culto tem todo mundo aqui. É ah, Nossa. tomar no cu. Todo mundo nessa besta fera. <risos> <risos> Porra, ninguém tá ajudando, velho? Ai ah, morri, Uf. vamos defender a Ó o mid, vamos lá mid hum, esse mid já caiu, pô Não, se o Trash conseguir pegar a gente mata Vamos, leva aqui Eu vou pegar os sim, o esquadrão Pega os, pega o x Cara, a decepção com você com o Traynit Não, mas eu tenho Flash, temporar. Ô, oh, Sul, mas por que tu tá indo no boot, véi? Ah, véi, troll não, cara Segura esse mid aqui. O Sully. Oi, mano. Falar. Por que, que tu tá aí? O mid caindo, Beton. Eu vou levar aquela. Ah, mas se eu, tava, se eu tava sozinho contra o Eco e eu não falei nada no bot. O Eco levou a partida todinha e não falei nada. É só porque eu não tava aí. Tá falando? Cara, mas tu faz as escritas lá, tu não ajudou agora, velho. E eu nem tô dizendo que tu tá melhor que eu, não. Isso tá bem visível. O que eu tô dizendo aqui, time O ADC não presta. É só isso que eu tô dizendo. Eu não tô fazendo nada nessa partida, mano. Não tem onde gankar, o x tá na minha jungle. Eu tô cagado nessa partida aqui, não tô fazendo nada, mano. Eu sim. sou menos um aqui. Vamos tentar andar junto pra dar pick-off, cara. Mas eu tô andando junto, mas é porque eu não consigo mesmo. Não tem o que fazer não, eu não tenho o que fazer. Olha, só vou tentar fazer barão. baron. Vem aqui ajudar. Eu que fazer baron. Vai, aí, Tu quer ir lá contestar um barão? Não, já é ruim, já era. Sai. Ah, tá. Eu Dá pra tentar contestar, um dá pra tentar contestar. Ah, tá, não, comigo morto dá sim. Tá, claro que tá. E ó. Ah, não deu. Bolha. Ué? O time não é bom, tá melhor que eu, porra. Por que que me matou? Mas, eu tava indo melhor, filho. Ó, sou o que mais farmou aqui e por enquanto tá mais build. Não, porra, tem discussão. Eu só não, eu só não tô melhor que o Shen e que o Trash. Não, mas ficar melhor não quer dizer que vai ganhar o jogo, não. Eu tô falando de andar junto, cara. Eu fui pra uma vez vez sozinho, assim, velho. Mas eu tô andando junto, só que assim, ó. Tu upa na lane, eu upo na jungle. Isso Se é tem sério? um cara na minha jungle, ó, calma aí. Se tem um cara na minha jungle, como é que eu vou para Mas Sullivan, ali. tu soube ah. que foi... Que foi remodelada de jungle. Se você tá atrás na jungle, você pode gankar mais que você vai alcançar, porque quem tá atrás, na, tá atrás no XP certo. tá aí, Isso, muito bem. Eu li isso aí também. então por que tu não gankou? Aí quando eu ia gankar, por que eu morria? Porque o cara tem visão, mas aí, tu boa, tá fácil, continua, mano. Mas tu Tu viu aquele gank que tu deu na, ali no bot, depois que nós dois tava mortos? Tu, tu foi sozinho em cima de dois? Pô, oh, sem é, jogar oh, oh, só ah. dessa? Ah. né? Vamos focar no jogo. Sim, o que é que tem? Pode falar. Então, tu foi lá, e se matou à toa, cara. Sei que já tava os dois mortos, tu não tinha que ter ido, tu foi e se matou e deu kill. com a MF. Ah, mano, tem que ver que eu sou ruim, né? velho? Tem que ver que eu sou não, ruim. Não, sempre, tá bom, não vou dar junto, não, tá vendo? Fica com tudo gnick, que dá pra não, ter. Não, tranquilo, tá melhor, melhor, melhor que eu, tá melhor que eu vai, tu vai carregar, carrega aí, por favor. Pode jogar em kick junto. Não fica em jungle. Vai pra cima, Vai, vai. Sulivan, sai daí, ó. Não, eu tô na tá jungle, tá eu pego XP na jungle. Se eu tô na jungle, eu tô atrás de XP. Cara, tu tá cercado em 3-0, só, Palma defendendo a base. O que eu vou fazer aí? Defendendo, olha o jungle aqui, o menino aqui levando. Olha o x a aí, ó. Já era Essa aqui já era. Essa aqui já tá, era faz tempo, filho. Ah, se todo mundo já, já jogando certinho, dava pra ganhar, cara. Não, dava, dava. você dá. desistiu fácil assim, da partida. Não, não, foi meu, foi, foi, foi meu, foi meu. Que? Ah, tá o um pouco.